A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar você vai atender que vai voltar só pra vir me ver. E se eu te disser que a vida tá bem, sei que vou mentir. Se tem outro alguém, então me diz se ela faz o que eu não fiz. Só te A tua voz, aqui A tua voz, só quero ouvir tua voz Aqui, só quero ouvir tua voz Aqui Não consigo explicar, o tempo parece parar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 Aqui, a Tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui, só quero ouvir Tua voz